Santa Fé do Sul, fundado no dia 24 de junho de 1948 pelo engenheiro Kaique Hélio de Oliveira. O nome da cidade, Santa Fé, foi objeto de inúmeras sugestões. A escolha Santa Fé foi por coincidir-se com as iniciais Sales Filho. Sul foi acrescentado por lei, pois havia no norte do Brasil uma vila com o mesmo nome. Em 1958, emancipou-se. Hoje, a cidade tem aproximadamente 35 mil habitantes e leva o nome Estância Turística Santa Fé do Sul. No dia 24 de junho, o ano de 1960, exatamente no dia em que a cidade completava 12 anos de emancipação política e administrativa, pegava naquela cidade Rodolfo Árbitos. Rodolfo, filho de Salim Abdo e Helena Isar Abdo, nasceu na cidade de Cajopim, no dia 18 de junho de 1929. Rodolfo, aos 10 anos, estudou no Colégio Liseu, em Campinas, onde fez internato por muitos anos. Cursou a Faculdade de Medicina e Cirurgia na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro cursou medicina na Escola de Anatomia e Medicina e Cirurgia hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rodolfo formou-se em 1956. Esta instituição foi fundada em 1808 por Dom João VI. Exatamente, no dia 24 quando Rodolfo chegou a Santa Fé do Sul, o ano de 1960, logo em seguida, montou a casa de saúde doutor Rodolfo, onde trabalhou incansavelmente até 9 de 3 de 1998. A sua trajetória na cidade de Santa Fé do Sul, doutor Rodolfo, assim como era conhecido, prestou serviços sociais de grande importância para a comunidade pobre. Rodolfo não tinha hora, não tinha dia para fazer os trabalhos na medicina. Rodolfo era religioso, ou seja, era católico, embora sua família, sua esposa e filhas eram espíritas. Veja o relato da filha de Rodolfo, Rosana Lá. A Dona Rosana é filha do nosso querido médico de Santa Fé do Sul, da Casa de Saúde, Dr. Rodolfo Ábido, E ela vai trazer algumas informações sobre o nosso querido Rodolfo. Fala alguma coisa, Dr. Rodolfo. Como Bem, filha. Como filha, ele foi um pai muito presente. Muito presente e era assim, trabalhava muito, mas o pouco que ele ficava, ele fazia a função dele de pai fazer a diferença muito e, e tudo sabe aquele, aquela pessoa que abraçava para ele todos os problemas o que ele pôde fazer por filho ele fez como fez para para muita gente também né e assim um amor e ele um amor que ele tinha pelos filhos ele falava assim é o mais bonito olha ela é a mais bonita ele falava quando vieram os netos, olha, é o mais bonito de todos. Era uma graça, assim. Você sabia que Rodolfo, ele partiu em 1998? Isso. 9 de março de 1998. Ele era espírita, kardecista? Não, ele era extremamente católico. Mas ele, ele, às vezes a gente falava para ele, não é? Querendo falar do espiritismo para ele, explicando algumas coisas, não é porque desde cedo, desde nova, eu pendi pro espiritismo. E, e ele falava assim para mim, filha: a gente não sabe muito bem como é o lado de lá. Vamos fazer a nossa parte. E é assim, porque ele foi criado em colégio, em colégio de padre, né? Ele foi criado no colégio, meu Deus, esqueci, em Campinas, liceu. No Liceu de Campinas. Agora, é, ele, ele não lá. é brasileiro? Ou não era não filho é, de brasileiro. é, brasileiro. ele é brasileiro. Meus avós vieram para cá, um com 10 anos, outro com 12 anos. Tá, mas Vi, Vieram da, um do Líbano, outro da Síria. Líbano. E tiveram, casaram-se aqui, se conheceram no navio, um, aí casaram um com 15, outro com 17, uma coisa assim, ou com 13, com 15, uma coisa assim. Você sabia que o nosso querido Rodolfo, se você me permite que o chame assim? Lógico. É, ele hoje trabalha fazendo caridade, e mesmo não tendo frequentado a Doutrina Espírito, mas hoje ele faz a caridade é, ajudando as pessoas? Sim, eu tenho certeza disso, porque logo que ele faleceu, por três anos, nós continuamos com o hospital, vendo se conseguia manter, mesmo que não desse lucro, só para manter, para não fechar. Não deu. E eu fazia um trabalho, eu ia todos os dias de manhã, né, no hospital, e eu fazia, conversava com os clientes. Aí teve um dia que eu cheguei e tinha uma senhorinha deitadinha, não é? E eu cheguei e falei, bom dia, como vai a senhora? Ela fez assim para mim falou quem é você eu falei eu sou a Rosana a filha do Doutor Rodolfo a mais velha ela falou assim ai, ah, e você não sabe eu passei muito mal ontem e eu pedi eu tava sozinha em casa meu velho não estava e eu pedi para ele me ajudar Doutor Rodolfo me ajuda e ele colocou um remedinho amarelinho na minha boca ele tinha falecido fazia o quê um mês já estava ajudando. Um mês só. Rosana, vamos ver, vamos ver um pedacinho do depoimento desse jovem aí. Meu nome é Ricardo de Santos Filho. Eu sou advogado, sou natural de Barretos. E há cerca de dois anos eu me via numa depressão profunda. Um momento na vida que eu estava atravessando. Eu tinha pouca religiosidade foi quando eu fui convidado, fui apresentado para o Grupo Espírita Gota de Luz, e por intermédio do médium do Grupo Espírita Gota de Luz, eu tive o prazer de conhecer a entidade Dr. Rodolfo Abdo, que há pouco tempo nós fomos até a cidade dele, e Conseguimos é, entender um pouco Deste amor ao próximo, desta caridade Desse respeito ao semelhante E eu fui um dos felizardos A ter essa entidade, a ter esse querido amigo, irmão Como um socorro Porque ele teve uma importância na minha vida no qual eu serei eterno, eternamente grato. E neste momento nós vamos é, ver o depoimento da sua filha Rosana, no qual nós tivemos o prazer de conhecê-la na cidade de Santa Fé do Sul. Esse, como você viu, é o Ricardo de Santim Filho. O Ricardo contou a história dele, você viu ele dizendo que estava passando muito mal e que hoje o Rodolfo cuida dele através da espiritualidade. Você acredita? Sim. Sim, eu sou espírita desde, desde jovem. Minha mãe era espírita e, e, no final, a gente acabou tendendo para o espiritismo. Então, desde 12, 13 anos, eu já lia livros espíritas. Eu só não sinto, não é Sinto, lógico, a energia, A sensibilidade óbvia, é? de cada um. Sim. Mas eu, sim, tenho plena convicção de tudo o que há. Após a morte Como é que você se sente sabendo que o seu pai Mesmo depois de deixar o corpo físico Nós, espíritas, sabemos que isso é possível Agora, como é que você como filha sentiu Você recebeu em casa a presença desse moço, o Ricardo Como é que você se sentiu Lembrando de seu pai, inclusive trazendo uma pequena comunicação eh, Rosana, o que, que você diria, vamos dizer, para os seus familiares sobre isso? Nossa, todos vão acreditar, porque todos nós somos espíritas. E eu vou relatar o que houve aqui, não é? E eu tenho certeza que todo mundo vai acreditar, porque foi maravilhoso o recado que ele deu para mim. Muito emocionante demais da conta. Muito obrigada, seu Sardinha, por ter me proporcionado essa alegria. O nosso objetivo aqui é esse, minha querida, de trazer paz, ainda se tratando do Rodolfo. Mas, é, veja bem, diante de todas essas, essas, vamos dizer assim, esse acontecimento, me permita que eu o chame de Rodolfo, porque ele prefere hoje que o chame de Rodolfo e não de doutor. Embora eu o respeito demais, como eu já disse no meu depoimento antes, aí, ele tratou de mim quando criança, quando jovem. Agora, é, Rodolfo foi muito caridoso com os pobres, né? Fala um Sim. pouquinho de alguma coisa disso. Quando nós viemos pra cá em 1960 eu vim pra cá com três meses de idade meu pai já era caridoso naquela época. Então é, até tem um, um jornal, até eu tenho guardado esse jornal da época, viu? Mostrando a chegada dele e os dizeres que chegou em Santa Fé do Sul, um médico Rodolfo Ábido, muito caridoso daquela época. Então nós chegamos em 1960 aqui, não é? Ele veio assim por um pedido mesmo de algumas pessoas que fizeram um abaixo assinado, porque ele tinha muito cliente daqui de Santa Fé, ele morava em Rio Preto, tanto que eu nasci em Rio Preto. Ele tinha muito cliente daqui da região de Santa Fé, até, até Mato Grosso aí, Costa Rica. Tinha Sim. muita gente que ia em Rio Preto tratar com ele. E aí fizeram um abaixo assinado para ele vir. E ele veio, quando ele veio para cá, já tinha oito médicos aqui. Já, já existia, mas a clínica dele era maior, mas ele tudo de graça. Aí dava, eles davam... O que tinham, davi eram muito gratas as pessoas naquela época. Era muito grata. Então trazia ovo, trazia galinha, trazia Pessoal porco, da trazia mandioca e ele ia buscar em casa. A gente morava ali na Baixada indo porque o hospital fica no São Francisco, né? Ficava né? no São Francisco e a gente morava assim numa Baixada. E a garagem dele ele fez de sala de espera. E aí, ele alugou uma garagem na frente do outro de lado, do lado oposto da avenida, né? Bem na frente da casa. E, a, e ficava lotado. E as pessoas vinham chamar ele quando estava passando muito mal. Vinham a cavalo, batiam na janela e eu dormia do lado dele. Dormia eu do lado dele, né? Na minha caminha do lado dele, é e meu pai, minha mãe e a Leninha no berço. Os três, os quatro juntos assim. No mesmo lugar. E batiam na janela. O Rodolfo, vinham buscar cavalo. E ele se trocava e ia buscar o paciente. Ia buscar o paciente com o carro dele. Ele fez muito isso. Muito, muito. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Depois ele comprou. Depois de um certo tempo, eu já tinha o quê? Uns seis anos. Ele comprou uma Kombi. Ele comprou uma Kombi e fez de ambulância a Kombi. Por quê? Porque tinha aqui, era pronto-socorro, imagina. Demorava um dia para chegar em Rio Preto, porque não tinha, não tinha asfalto, o asfalto era Catanduva. Então ele, ele comprou essa ambulância, porque o paciente que estava passando muito mal, que ele via que não ia salvar aqui, ele tinha um amigo lá em Rio Preto, que depois fundou o hospital de base, que hoje é o hospital de base, mas eu esqueci o nome desse amigo. E ele então mandava... Ele colocava o paciente na ambulância e mandava para lá. Quando via que não tinha jeito aqui, o paciente ia morrer, né? Porque ele sabia né, o andar da carruagem. Então, e ele fazia isso com o dinheiro dele, porque muitas vezes a pessoa não tinha. Então foi assim a vida dele. Muita caridade em cima de caridade. Muito, muito, muito. Muito, olha, teve uma vez... Teve uma vez as, bom, as irmãs oblatas daqui era assim... Papai no céu e né, Deus no céu, papai na terra. Porque ele atendia assim, de graça. Elas, elas mandavam né, o paciente lá no consultório e ele atendia todos. Rosana, é no Deus nosso Deus. grupo Gota de Luz, onde nós trabalhamos dentro da doutrina espírita em divulgação da doutrina e trabalhos de curas. Há uma entidade que denotou, Rodolfo como uma cópia fiel de Bezerra de Menezes. Eu, particularmente, acreditei. E acredito que, principalmente, o nosso Ricardo, que acreditou fielmente nisso, e, eu, e agora... É, porque o Rodolfo, eu não sabia que Rodolfo, embora eu tenha feito poucas entrevistas com ele, porque ele não era de falar, você sabe disso, mas eu fiz algumas entrevistas com ele na época da Rádio Dinâmica e sobre alguns assuntos, não me, me fala a memória agora, mas eu não sabia que Rodolfo, o doutor Rodolfo, me permita, ele era tão denotado a pobreza. E depois da, dessa conotação que nós tivemos de uma outra entidade, que eu não vou revelar o nome porque eu não tenho autorização da família, que é da cidade de Jales, esta, essa entidade que disse que o doutor Rodolfo é uma cópia fiel do Bezerra de Menezes Pelo que você está me dizendo, isso se confirma, né? Bom, a gente não sabe, né? Mas, de Mas repente, foi o médico de dos repente, pobres pode ser. Foi, foi o médico dos pobres Sabe quando que eu vi a quantidade de bem que ele tinha feito para os pobres no enterro dele? Vaguinho tá aqui que não me deixa mentir Olha, mobilizou a região inteira, veio o ônibus Trazer só gente pobre Que vinham que, que vinha um beijar a mão dele E ele nunca deixou de assistir Não, ele nunca falou não para uma pessoa que não tivesse dinheiro Aliás, saía de lá com o dinheiro do remédio, né Vaguinho? <risos> Vaguinho sabe Rosana, nós somos muito gratos por você nos receber sua casa aqui na cidade Ai. de Santa Fé do Sul fiquei muito, mãe, muito emocionado por vários motivos já trabalho, tenho esse privilégio de Deus de trabalhar com o Dr. Rodolfo há alguns anos como entidade tem feito várias cirurgias espirituais principalmente cirurgias da vesícula Olha, e ele, pif... ele operava muito bem vesícula meu pai. Ele tem feito, tá, Meu pai, vários várias pessoas do grupo, ele tem feito as cirurgias de vesícula e as pessoas têm realmente sarado. É, feito pelo Rodolfo, pela intuição do Rodolfo, usando as mãos mediúnicas que Deus me deu. Eu fico muito grato, muito obrigado, Deus te abençoe. E uma coisa eu posso te falar, porque é um recado que ele deu, eu estou falando em público para o mundo isso. Ele está dizendo, filha amada, muito obrigado e eu te amo muito. Eu que agradeço, eu que agradeço a honra de ter sido filha dele aqui nesse planeta. Que a gente não sabe muito bem depois como vai ser, né? Para onde a gente vai? Se a gente vai para a capela? Se a gente vai para outro lugar, né? A gente não sabe. Mas que eu é, foi uma honra, foi uma honra ter sido filha dele. Nessa reencarnação. Eu que agradeço. Rosana, é, você recebeu na sua casa hoje, além da gente, com a nossa reportagem, eu agradeço muito, o, Rodolfo, o Ricardo de Santin Filho, doutor Ricardo, que é advogado na cidade de Barretos. Ele trouxe um, um testemunho de que ele é a prova mais viva do que o nosso Rodolfo, seu pai, tratou dele e continua tratando dele. E ele fez uma tatuagem escrevendo Rodolfo. Agora, ele fez algo que te chamou sim. a atenção na tatuagem que ele mostrou para você. O que, que você achou sim, disso? Sim. Quando ele me mostrou a tatuagem, eu achei. Assim, fiquei surpresa, porque meu pai usava o um triângulo nas na... marcas dele marca de gado e eu lembro que ele costava, costumava até desenhar quando ele estava pensando alguma coisa ele desenhava o triângulo e quando o Ricardo me mostrou a tatuagem com o nome do papai o nome dele estava no triângulo então você não teve dúvida que realmente sim, é seu pai sim não dúvida nenhuma de nenhuma palavra de vocês assim não, não me deixou com dúvida bom nós acabamos de conferir o depoimento da filha do Dr Rodolfo no qual nos mostra o grande ser humano que ele foi na cidade de Santa Fé do Sul, a importância que ele teve na, na ajuda de pessoas carentes, né, no exercício da sua profissão com muito amor e muita dedicação. E foi esse amor e essa dedicação que eu encontrei no grupo espírita Gota de Luz, que me ajudou em pouco tempo retomar a minha vida, retomar as minhas esperanças, né, me dando força dando apoio espiritual, conselhos no qual eu estou trazendo até hoje para a minha vida e continuo contando, né? continuo sentindo a importância que ele faz. Né? A mudança de hábito, a mudança de chave que eu posso dizer. Eu posso é, qualificar a minha vida terrena hoje em dois momentos no momento antes eu conhecer o Grupo Espírita Gota de Luz e ter é, o privilégio de ser amigo irmão do Dr. Rodolfo Abdo por intermédio do nosso médico e uma vida depois do, de conhecer, depois de ter esse privilégio depois de ter é, essa ajuda espiritual e esse amor, essa compreensão e essa paciência que ele teve com, com a minha pessoa no qual me transformou num ser humano totalmente diferente.